Leia o texto a seguir para responder a questão. Uma pesquisa com uma amostra de jovens entre 18 e 25 anos de uma comunidade revelou que 70% deles estudam, 50% deles trabalham. A pesquisa mostrou ainda que 40% desses jovens trabalham e estudam. É correto afirmar que o percentual de jovens entre 18 e 25 anos dessa comunidade que não estudam e não trabalham é de? Então vamos lá, analisando aqui o problema, esse é um probleminha sobre conjuntos. Pô, Marcão, como é que você sabe que o problema é sobre conjuntos? Pela característica. Né? Sempre que o problema trouxer uma ideia de pesquisa associada a uma ideia de interseção, pode chancelar, pode validar. É um probleminha sobre conjuntos. Legal? E nesse probleminha de conjuntos, o que, que o problema está pedindo? O que, que o probleminha está pedindo? Ele está querendo saber a galera da comunidade que não estuda e nem trabalha. Então, tudo lindo. Primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei. vê. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, é a segunda técnica. Então, de tanto você aplicar o processo de aprendizagem, você estudar, você revisar esse assunto dentro do nosso curso, você acaba memorizando o comando. Você acaba memorizando a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver um probleminha sobre conjuntos, nós utilizamos os diagramas, que são representações. Né? Diagramas são representações. Nós vamos representar aqui os conjuntos através dos diagramas. Né? Então, nesse caso aqui, teria que ser dois conjuntos, né? Eu teria que ter um diagrama para representar a galera que estuda e um outro diagrama para representar a galera que trabalha. Então, o conjunto seria representado dessa forma. Para dois conjuntos, o desenho seria esse daqui. Ó. Ó, eu tenho aqui a galera que estuda e eu tenho aqui a galera que trabalha. Como está falando em porcentagem, o total, quando falamos em porcentagem, o total é sempre 100%. Então, o total de entrevistados equivale a 100%. Agora começa a brincadeira. Esse tipo de questão começa sempre pela interseção. Então, ele falou aqui, ó, que 40%. Ó, 40 trabalham e estudam. Então tá aqui, ó, 40% trabalha e estuda. Aí vamos lá, 70% estuda. Olha só, é tudo no desenho, hein? Não vai inventar não, hein? Ó. 70% é isso tudo aqui, ó. Só que eu já tenho 40 ali dentro. Então, quantas pessoas apenas estudam? Aí eu tenho que fazer aqui a continha. Ó, vai ser 70 menos 40. Ó, isso aí vai dar quanto? 30. Então, 30% apenas estudam. Legal. Agora vamos lá. É tudo no desenho. O que, que ele está falando ali do outro lado? 50% trabalham. Então, 50% é isso tudo aqui. ó. 50% trabalham. Só que já tem ali 40%. Então, quantas pessoas apenas trabalham? Aí eu vou fazer aqui a continha. Vai ser 50%. Menos 40, cabeça de gelo. Isso aí vai dar 10. Então, aqui seria 10%. Aí, vamos lá. Ele quer saber né, da comunidade quantos não estudam e nem trabalham. Aí, eu vou olhar aqui. ó Quantos não estudam e nem trabalham? Quantos não estudam e nem trabalham? Aí você vai olhar, você vai somar, né? você vai somar e vai ver quanto falta para chegar a 100. Então somando aqui dentro, vai dar 30 mais 40 mais 10. Quanto é que dá 30 mais 40 mais 10? Vai dar 80, não é Isso. Então, para chegar a 100, eu tenho que diminuir. Então, vai ser 100 menos 80. Quanto é que dá 100 menos 80? Vai dar 20. Vai dar 20. Então, olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz.